E aí pessoal, beleza? É, hoje eu vou fazer aqui um vídeo aula para vocês explicando como que a gente faz o QuickSort na linguagem C. Bem, o QuickSort é um método de, de ordenação, né? Como muita gente sabe. E ele já tem uma implementação aqui no, no C dentro desse cabeçalho aqui, que é o conjunto de, de, de, de definições que se encontra aqui no cabeçalho stdlib.h. Só aqui o nosso nosso exemplo. Beleza. Então, o, o quick quicksort aqui, vamos vamos aqui no no manual aqui, né, pra gente ver como é que como é que é definido esse quicksort. Bem aqui ele, ele tem aqui no caso um, um, um ponteiro para um para um vetor base, a quantidade de elementos, o tamanho desse, do, dos elementos do vetor em bytes e uma função de comparação que ele vai se basear para ordenar os elementos. Então beleza, vamos, vamos traduzir aqui, então, uma chamada de, de função do quicksort. Vamos supor que a gente tem aqui, vamos declarar um, um vetor, né? Vetor de cinco posições. Vamos colocar cinco elementos aqui ordenados é, do maior para o menor, para a gente ordenar do menor para o maior, na ordem inversa. Beleza? A nossa chamada de função aqui do Quick Sort então seria ponteiro para o, o vetor, então aqui seria o próprio vetor, certo? A quantidade de elementos, então são 5 elementos. O tamanho em bytes, a gente utiliza o operador sizeOf. Então a gente coloca inteiro. E aqui vai ser a nossa função que eu vou dar o um nome de compara. A gente precisa declarar essa função compara. O que é que ela retorna? Ela retorna aqui no caso um ponteiro para inteiro. Né? O que é que essa função compara vai fazer? Ela vai enviar dois, dois valores aqui. Que no caso aqui está em, em, em void Mas a gente vai converter para o tipo de dado do nosso, do nosso vetor, que é inteiro E aí Vai dar dois elementos, dois ponteiros Para esses dois elementos E você vai ter que retornar Um valor A depender da, da comparação entre eles dois Se esse for maior do que esse Se, for, se esse for menor do que, menor que esse Ou se eles forem iguais Que é baseado nesse retorno que a função Do quicksort vai ordenar os elementos então beleza, vamos criar essa função aqui, ela retorna um ponteiro para inteiro, né? A gente dá o um nome aqui de compara, e ela recebe dois ponteiros constantes aqui, né? Void, que eu vou chamar um de x, const, void e y, beleza? Beleza? E aí ela retorna o valor aqui deles, deles dois. Então, basicamente, a gente precisa fazer um casting aqui, um retorno. A gente converte para isso. E aqui dentro a gente faz um... Converte para ponteiro de inteiro x e acessa o seu valor, utilizando o operador asterisco aqui. Subtrai o, o y. Não esquecendo de fazer o casting aqui para ele retornar um valor inteiro, certo? Que é o que ele retorna aqui. Ops, aqui, não sei valor. Isso aqui é outra definição para QuickSort. A gente vai utilizar esse aqui, QSort. É a função QuickSort não retorna nada, ela faz a alteração e a ordenação em place, quer dizer, aqui dentro do próprio vetor. E aí é isso. Vamos aumentar aqui o tamanho desse terminal vocês Poderem visualizar melhor. Pronto Então beleza, aqui a gente vai declarar um valor aqui, né? Então a gente já tem o o, o vetor aqui, ó, ordenado do maior para o menor e aqui nessa função ele vai ordenar do menor para o maior. Depois a gente vai imprimir aqui só para comparar o resultado, né? a gente vai dar um print vamos imprimir os valores do, do vetor né? vetor de I. tranquilo então vamos, vamos ver o resultado aqui da nossa, da nossa implementação aqui a ponto c Falhazinho aqui Ele tá no um, Ah, só um warn, né? E só um ornezinho a gente pode manter e ali faltou. Olha. eu que aqui, Ah, Parênteses. compatíveis Vou voltar aqui para uma definição, quick sort. Ah ele tem que retornar um... retornar um inteiro, cara. O som aqui vai retornar um valor inteiro. Desculpa aí. Beleza. Pronto resolvido o nosso problema vamos conferir aqui né então a função aqui ela retorna um valor inteiro né? apesar da o, o parâmetro ser um ponteiro para uma função que recebe dois valores dois ponteiros para constantes aqui tipo void que a gente converte para inteiro aqui dentro do, do nosso código e retorna um valor inteiro que é com base nesse valor que ele vai dar o resultado e aí, na execução do problema do, do programa a gente tem aqui ele ordenado, então 60, 70, 80, 90, 100 que é exatamente o inverso do do valor que ele que ele recebeu aqui. Beleza? Vamos imprimir os valores antes aqui só para ter um comparativo. Então, a gente imprime antes, depois... Então, beleza, 190, 90, 70, 60 e aqui ele imprime a outra parte. Então é isso. Eu espero que vocês tenham compreendido aí como que utiliza o, o Quick Sort na na linguagem C. E é isso. Valeu, obrigado.